O vídeo de hoje é para criadores de conteúdo que não têm quase M nenhum, mas que querem criar o máximo de conteúdo possível em pouco tempo. Olá, eu sou a Maria do blog da Maria e tenho muitas dicas para vocês, por isso vamos começar. Se vocês não têm muito tempo, mas precisam muito de muito conteúdo, a única coisa que vocês têm que fazer muito, muito bem é planear planear ajuda-vos a descobrir quando é que vocês podem fazer alguma coisa e o que é que podem fazer. A primeira coisa que vocês precisam é um calendário. Eu aconselho os o calendário do Google, o Google, Google o Google Calendar. A ideia é sermos produtivos e rápidos, por isso há muita gente que usa calendários escritos, calendários à mão, mas a ideia é ser mesmo é muito, muito, muito rápido. Por isso, quanto mais rápido for o nosso sistema, mais rápido somos nós, é okay? Sempre sendo gratuito e é uma forma mesmo muito, muito rápida de vocês conseguirem perceber o que é que vocês vão fazer no mês, o que é que vocês vão fazer na semana e o que é que vocês têm que fazer durante o dia. Ok, o primeiro passo que vocês têm que fazer é pensar nas horas em que vocês não têm qualquer possibilidade de fazer alguma coisa e vocês têm que as colocar no vosso calendário ou seja, se vocês forem agora ao calendário do Google vocês vão ver uma possibilidade imensa de tempo em que vocês podem fazer o que vocês quiserem só que o problema disso é que vocês pensam ok, o dia tem 24 horas eu consigo fazer o que quiser e enganam-se um bocadinho porque ao não colocar os sítios onde vocês têm que fazer o trabalho vocês vão dizer ok Ainda tenho mais 10 horas para fazer o que quero e depois o tempo vai passando, vocês vão fazendo outras coisas e não conseguem colocar a vossa tarefa num ponto exato e esse tempo passa e depois o dia acaba e vocês têm que ir dormir. Por isso, o primeiro passo passa por uh, vocês colocarem no vosso Google Calendar a uma cor, por exemplo, um cinzento clarinho as horas em que vocês não conseguem mesmo trabalhar para as redes sociais ou seja, as horas em que vocês estão a dormir as horas em que vocês estão na escola e no trabalho. Ok, essas horas estão off-limits, vocês não conseguem tocar nelas, vocês não conseguem fazer nada com elas, mas vai-vos sobrar horas, algumas horas que vocês podem utilizar. Agora, o segundo passo é ver as horas que sobram, vai umas horas em que vocês costumam estar normalmente sozinhos, e utilizem essas horas para as coisas que vocês precisam fazer para as nossas redes sociais, blogs, instagram, youtube, o que vocês quiserem, ou seja, essas horas são sagradas e esse bloco de tempo vai ser onde vocês vão criar o máximo de conteúdo possível porque é quando vocês podem. Por exemplo, no meu caso, eu sei que aos domingos, pelo menos o domingo quase todo, a não ser que eu queira dormir um bocadinho, eu consigo trabalhar quase o dia todo e no sábado eu sei que consigo trabalhar sábado de manhã, pelo menos planear alguma coisa. Mas eu sei que durante a semana há só pequenas horas que eu posso utilizar para alguma coisa, por isso o tempo é um bocadinho escasso e vocês têm que conseguir perceber as horas em que vocês têm pequenos tempinhos para fazer alguma coisa. Há sempre aqueles pedacinhos de tempo que vocês vão arranjando aqui e ali que nos vai ajudar imenso a criar conteúdo extra e estar à frente por seis porque nós temos aquele bloco de horas que vai ser essencial para nos mantermos sempre certos nas publicações, mas depois vai sempre haver aqueles extra que vos vão ajudar muito. Por isso eu quero que vocês estejam sempre muito atentos a esses coloquem extra que vão fazendo, mas eu já vos vou falar um bocadinho melhor sobre isso. Por isso a terceira dica que eu vos quero dar é uma coisa que mudou muito a minha vida. Eu na faculdade para estudar não conseguia ficar muito bem, por isso eu comecei a usar a técnica do pomodoro e assim de uma forma muito comida. É uma técnica em que vocês estudam, trabalham durante 20 minutos sem interrupções e depois têm 5 minutos de pausa e depois têm mais 20 minutos a trabalhar e depois têm mais 5 minutos de pausa e eu fazia outros 20 minutos e depois fazia um um intervalo um bocadinho maior para conseguir relaxar mais e depois retomava. E as pessoas que faziam apenas um bloco de 20 minutos tinham muito mais sucesso que pessoas que não usavam esta técnica durante o dia. E vocês ficam de paz nesse bloco de tempo, não há nada que os incomode e vocês estão mesmo no vosso mundo e conseguem trabalhar tanto, tanto, tanto e aconselho-vos imenso, por isso tentem. Uma coisa muito importante é saber sobre o que falar e eu sinto que quando uma pessoa diz que não tem criatividade nenhuma, faz-me muita confusão porque há tanta coisa para vocês falarem, há tanta coisa que vocês podem mostrar ao vosso público. Por exemplo, como não é o que vocês compraram, a maquilhagem da sua maquiagem preferida, você tem perdida, o nosso público veio, o nosso público veio. Por exemplo, dentro do de filme que vocês podem tentar criar nos comprar essa personagens, a maquiagem dessa personagem, quer dizer, personagem, personagem, personagem, personagem, personagem, a maquiagem que vocês usaram, podem tirar o vosso público. Podem fazer uma parceria com outros vlogs em que diretamente a mesma roupa ou por exemplo, calças de água com camisa branca e sabatilhas e vocês fazem uma parceria em que cada uma mostra a sua forma de usar a roupa Há tanta coisa que vocês podem fazer Eu uma vez fiz um ano a publicar todos os dias no meu blog. e a forma que me ajudou mais foi colocar tópicos por dias Ou seja, segunda-feira vai ser sobre maquilhagem, terça-feira vai ser sobre o vosso look preferido, quarta-feira vai ser sobre os livros que vocês estão a ler ou os que vocês estão a ver e acreditem que as ideias aparecem todas, por isso pensem no que vocês têm que fazer e Planeiem pelo mês todo. A próxima ideia que eu tenho para vocês é uma que muita gente diz exatamente o contrário, mas para quem está a começar, acho que é absolutamente normal ser assim. A minha dica é trabalhem com vocês mesmos. Há muita gente que diz que vocês têm que delegar de tarefas, ou seja, uma pessoa edita os vídeos, uma pessoa está atrás da câmera a filmar, que não acontece no meu caso. Há pessoas para vestir fotos, há pessoas para escolher a vossa roupa, mas. Isso então, é um bocadinho e realista para quem está a começar, para quem não tem dinheiro para essas coisas, por isso tudo que eu fiz até agora foi tudo sozinha. Uma coisa que eu gosto muito de vos dizer é não esperem por nada e não esperem por ninguém. Não esperem por ter o um melhor tempo, não esperem por estar num sítio X para tirar a foto perfeita, não esperem por um fotógrafo profissional para tirar a foto e não esperem por uma câmera incrível. Durante muito tempo eu, eu pensava em como era incrível eu ter uma pessoa exatamente igual a mim, para me ajudar a fazer as minhas coisas, mas não, acho que não vale a pena pensar assim, porque nós só nos limitamos a pensar dessa forma. Por isso, eu, eu faço tudo sozinha e uh, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, não sei porquê, eu peguei o meu telemóvel e vi aquele botão do microfone e pensei, será que isto funciona? E é tão simples como ir ao vosso bloco de notas, ativar o teclado e carregar o microfone e falar. O que isto vai fazer é transformar o que vocês estão a dizer em texto. Isto ajuda imenso para quem quer criar imensas descrições para o Instagram e guardá-las e ter prontas para publicar. Ou para quem tem um blog e precisa de muito texto e sempre tem uma ideia basta só falar e já tem a base. Isso ajudou-me tanto. Mas foi das melhores coisas que eu descobri porque hum, poupa-se muito, muito tempo. Eu estou a falar e o texto está a escrever por mim aqui no telemóvel e é muito mais fácil do que estar a escrever à mão e depois passar para o computador que sei que muita gente faz isso, ou até mesmo escrever diretamente no computador. É muito mais fácil falar e o texto já fica aqui escrito. Por isso é perfeito. Eu já fiz para umas fotos. Ok, vou aproveitar para tirar umas fotos. Eu aconselho-vos também a fazer outra coisa, não tanto com o microfone, mas em relação a guardar descrições, eu aconselho-vos a guardar hashtags, e aconselho-vos a guardar blogs de hashtags, de 30 hashtags, porque as hashtags são mesmo muito essenciais para vocês chegarem a mais pessoas e o Instagram se vos vir a usar as mesmas hashtags em todas as fotos vai-vos banir dessas hashtags, por isso se vocês tiverem uns 5 blocos uh, diferentes. Com 30 hashtags diferentes, para vocês irem intercalando pelas fotos, é mesmo muito importante. Eu falei sobre isso no meu episódio de podcast, o episódio número 4. Eu falo sobre a importância das hashtags e o que é que vocês devem usá-las e como usá-las. Por isso, se vocês estiverem interessados, eu vou deixar o link na descrição para vocês ouvirem. E se vocês gostarem assim destes temas, eu aconselho-vos a ouvir o meu podcast, porque é só sobre isso, como crescer nas redes sociais e é isso. Sejam inteligentes que tempo. Eu há uns dias atrás, antes de ir para o trabalho, ou seja, às 9 menos 5, e eu vi umas escadas incríveis, por isso eu coloquei a minha câmera perto das escadas, fui a correr para as escadas com o temporizador ligado, tirei algumas fotos, gravei um vídeo para vocês e coloquei no Instagram para vocês verem. Isso tudo 5 minutos antes de entrar de trabalho e eu demorei cerca de 2 minutos a tirar as fotos e depois de 3 minutos a chegar ao trabalho e cheguei mesmo às 9 horas certas, por isso. E yeah. é. isso era tudo para vos mostrar que vocês conseguem fazer as coisas sozinhas, que vocês conseguem encontrar tempo onde não existe. Vocês têm que ser inteligentes. E eu queria-vos mostrar este vídeo e estas fotos por isso, porque essa hora era a hora do metro, é a hora do meu transporte público e é uma hora que eu não consigo fazer assim grande coisa. Eu consigo limar um bocadinho ideias que eu tenho para os vídeos e consigo falar com vocês um bocadinho no Instagram e ver o que é que se passa, mas não mais que isso. Eu sei que parece uma coisa super fútil eu estar a falar sobre isto, de eu consegui tirar uma foto, yay, mas... É muito mais que isso, e é uma coisa que eu tenho muito a falar com vocês sobre isto no Instagram no, e no YouTube, é muito mais do que fotos. É, é uma coisa mais psicológica, mental. Vocês têm que perceber que vocês conseguem fazer qualquer coisa, desde que vocês estejam com a cabeça no sítio certo. E há muita gente que desiste, há muita gente que diz que não consegue. Mas as únicas pessoas que estão por pôr limitações em vocês são vocês mesmos. É uma coisa que me faz confusão, porque vocês dizem, eu quero ter influência, eu quero ser um influencer, eu quero criar conteúdo mas depois arranjam-me pequenas desculpas de eu não tenho a câmera certa eu não tenho a vontade para falar com a câmera, eu não tenho tempo eu não tenho condições e fico um bocado triste com isso porque vocês têm tanto potencial e matam um bocadinho ver-vos desperdiçar isso por isso, por favor, sejam inteligentes e percebam que as limitações Venho de vocês, vocês conseguem tudo, desde que estejam com mais mindset, certo? Okay. Quando vocês encontrarem o vosso bloco de horas perfeito, vocês têm que ser inteligentes, vocês têm que vocês têm que agarrar essas horas e fazer o máximo possível com essas horas. Vocês tiverem um canal do YouTube gravem vários vídeos nessas horas, porque a única coisa que pode diferenciar de um vídeo gravado hoje e um vídeo gravado no outro dia é a roupa. Vocês não vão reparar em mais nada, por isso se eu gravar um vídeo agora e se lado de roupa Vai ser exatamente a mesma coisa e vocês não vão perceber que foi gravado no mesmo dia e a maior parte das pessoas não quer saber. Eles querem. As pessoas querem conteúdo, conteúdo, conteúdo, e vocês têm que publicar. Vocês têm que o publicar. Vocês, supostamente o vosso trabalho é dar conteúdo às pessoas e por isso vocês têm que criar conteúdo. Por isso, se vocês tiverem a oportunidade de gravar um segundo vídeo nesse blog de horas, incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de gravar só um. É melhor que zero. Por isso, aproveitem o vosso dia. E se vocês também puderem tirar fotos, várias fotos por dia, mudem só a roupa. É a única coisa que difere. E uma coisa que é muito importante para vocês perceberem é que vocês podem estar com os amigos, vocês podem estar com a família, vocês podem querer dar um passeio. E há sempre 5 segundos para fotos novas. Se for isso mesmo, que vocês querem, publicar fotos no Instagram, publicar fotos no vosso blog. Documentar a vossa vida de alguma forma, vocês têm 5 segundos para tirar uma foto. A outra dica que eu vos posso dar é que imaginem que vocês estão com pouco tempo, mesmo pouco tempo, mas querem tirar a foto ao vosso outfit, ou querem mesmo tirar uma foto e precisam de uma foto essa Instagram. Uma coisa que eu vos aconselho é usar o vosso telemóvel em modo de filmagem e vocês colocam o vosso telemóvel à luz onde vocês quiserem, começam a filmar e depois, quando acabarem de filmar, vão tirar uma espécie de print screen à vossa foto. Vocês conseguem retirar a imagem, as frames, com a qualidade toda, ou seja, normalmente vai ser 1080 por qualquer coisa, mas o mínimo vai ser 1080, que é a qualidade mínima do Instagram, por isso não há problema nenhum. E é uma ótima forma para vocês terem várias vários frames, várias fotos possíveis do vosso movimento e assim conseguem escolher a foto perfeita sem terem que perder muito tempo com comandos e, e com gestos e com temporizadores e coisas assim. Por isso, se vocês tiverem meu, meu apertadinhos para tirar uma foto, vocês podem gravar um vídeo e depois retirar a imagem do sítio onde vocês querem e criar assim essa foto aconselho de usar a câmera traseira porque é que tem melhor qualidade Vocês podem usá-la em qualquer lado, deixá-la assim, deixá-la a filmar e lá, voilà, fotos! Outra coisa que vos vai facilitar imenso a imensa vida é ter já a vossa edição feita, os vossos templates feitos tudo já pronto para vocês, ou seja Há muitas coisas que vocês podem fazer. A primeira coisa é usar uma app como o Lightroom ou o Rescue Cam porque eles têm presets e têm forma de vocês criarem os vossos próprios presets. Por isso, se vocês tiverem um feed harmonioso todo igualzinho, vocês de certeza usam quase sempre os mesmos filtros, por isso no Rescue Cam vocês têm aquelas receitas e no Lightroom vocês têm os vossos presets. E é só escolher a vossa foto e colocar, adicionar o preset que vocês quiserem. E assim é uma edição rápida. No máximo vocês vão ter que mudar algumas coisas que demoram dois segundos de exposição e o contraste um pouco mais que isso. Para ficar uma edição igual às fotos anteriores e poupam muito, muito tempo a fazer esse tipo de edição. No Lightroom, como não vejo qualquer, só precisam de selecionar todas as vossas fotos e colar o preset, o vosso filtro, por cima e assim num segundo fica perfeito. Ok. Outra coisa que eu vos aconselho é usar uma app que se chama Canva. Essa app é gratuita, tem algumas coisas pagas, como sempre, mas nada que vocês precisem. E o que vocês podem fazer é criar templates para Instagram Stories, criar templates para as vossas imagens no Facebook, as vossas covers no YouTube e criar templates vocês conseguem ter uma forma muito rápida de colocar imagens, de mudar o texto e já está. E assim já está tudo posicionado, já está tudo pronto para vocês. É uma forma super, super simples e rápida de vocês terem conteúdo preparado, perfeito e rápido. Ok, em relação à publicação, vocês para o Instagram têm uma aplicação chamada Later. Com essa aplicação vocês podem agendar os vossos posts Uh, no instagram, colocar a descrição e colocar as nossas hashtags e depois uh, agendar para ser publicado. Se vocês tiverem uma conta business, vocês podem pedir a app para publicar por vocês, mas eu não os aconselho porque vocês podem querer adicionar algumas tags e algumas coisas que são essenciais para chegarem a mais pessoas, por isso a única coisa que eles aconselho é agendar e eles depois mandam uma notificação para vocês publicarem, por isso vocês só precisam estar minimamente atentos ao vosso telemóvel e depois publicar. Existem outras apps que vocês podem utilizar como o NOM, o M, e o Tailwind. Tailwind. Taylor Taylor e essas apps também dá para agendar, por isso vocês vão ter que testar e ver o que funciona melhor para vocês. Se vocês forem bloggers, de certeza que já descobriram que o WordPress ou o blogger.com tem já uma função de agendamento e é uma coisa muito simples de lidar: basta só escreverem o vosso texto, colocar as vossas fotos e depois no agendamento é só escolher a data e a hora façam no YouTube exatamente a mesma coisa, só precisam de publicar o conteúdo e agendar uh, para essa data. Também muito simples. A única coisa mais difícil era mesmo no Instagram porque não tem essa função, mas agora com umas apps extra vocês conseguem isso muito facilmente. Ok, temos todas estas dicas a ser aplicadas, mas o que é que fazemos para não perder motivação? Se vocês fizerem algo para conseguir alguma coisa na vida, vocês vão ter resultados, ou seja, neste calendário que vocês estão a criar de um mês, vamos dizer que no fim do mês vamos chegar a um certo número de visualizações ou um certo número de seguidores, vocês vão mudar tudo nesse mês para conseguir chegar a essa meta. Ter metas ajuda-vos a manterem-se focados, se vocês disserem que no fim do mês se eu trabalhar, se eu aplicar imenso, se usar todas estas dicas e eu vou chegar onde eu quero vocês vão ter forças para se manter constantemente a trabalhar para esse objetivo por isso criem objetivos, criem metas realistas e acreditem mesmo que resultados vão aparecer é impossível vocês trabalharem imenso e não terem resultados por isso uma coisa que eu vos quero dizer é eu quero ajudar a crescer nas redes sociais eu criei até um podcast ajudar-vos a crescer, por isso se vocês quiserem que eu veja a vossa rede social que vocês querem crescer eu estou a tentar arranjar uma vaga por mês para os ajudar nisso, por isso eu vou deixar lá em baixo um link para vocês clicarem cliquem só se vocês quiserem crescer nas redes sociais e se tiverem mesmo com vontade de trabalhar, eu vou confiar em vocês vão clicar no botão só se tiverem mesmo, mesmo, mesmo vontade de crescer e vontade de trabalhar por isso Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e digam-me se estas dicas vos ajudaram em alguma coisa. Não se esqueçam de criar um calendário para facilitar imenso este processo. E é isso, vemos no próximo vídeo.